Nossa, olha essa iluminação, gente. Pelo amor de Caramba. Deus, gente. Não, não tem como falar. Não tem como falar que piorou. Por vídeo dá medo. Por vídeo, por stream, olha bem dos outros jogando, dá a impressão que tá, tá estranho. Olha Mas não tá. Meu Deus! Olha o tic. Tique... Olha o Tique range, nessa porra, moleque? O que porra, Meu irmão! Tá gostoso? Senta aí, senta aí. Joga aí, joga aí, joga aí, joga aí.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 Além, simplesmente uma das AWP's mais caras do CSGO Kidrop.com segue a caldo cachorro Ó, oh. ó, oh. oh. jogar Counter Strike Face ou jogar Counter Strike Limit Test Mano, a escolha é meio óbvia né rapaziada, mas só pra deixar claro eu vou escolher o Limit Test Logo 9, intro nova, Valve Corporation Nossa Senhora papai Vai, vai, vai, vai Rapaziada, infelizmente, nem eu, nem Polex Nem ninguém que tá no sacal Conseguimos o acesso, então a gente pegou contas de inscritos Beleza? Beleza Esse inscrito, por sorte, ele tem aqui algumas skins Então eu já vou deixar tudo equipadinho Deixa eu só dar uma configurada no Cersei. A gente já aproveita pra ver aqui o menu de configuração Então, ó Aquela configuração de áudio padrão, né? Tirar esse volume da música principal, que não precisa Todas as outras irei deixar Vídeo, tela cheia E vou colocar Nossa, olha isso tem Nossa, agora você configura os hertz É isso mesmo? Você configura os hertz pro CS Nossa, que loucura, mano Show de bola, show de bola Dog, posso te passar uma calma? Pode inscrito tem várias caixas Abre caixas pra ele Deixa de presente hein? Acho que é beta Não, não é pode é mexer bravo, no né? inventário ó. Tipo, não tem como, por exemplo, raspar Ai, adesivo raspar... Mas tem como fazer um contrato de troca É, depois a gente vê isso Enfim Então, ó, eu quero mostrar Como que, em Adicionamos agora uma skin. Olha, mano, dê um ligue nisso Galera, infelizmente eu não tô com o um inventário Porém, assim que eu conseguir o acesso Eu vou mostrar todas as minhas skins Aqui no Counter Strike 2 Eu acho que dá pra inspecionar alguma minha Mesmo não estando na conta do inscrito, né Não dentro do jogo, mas aqui no menu eu acho que dá Vamos ver. Será que dá pra mexer? Ah, dá pra... Nossa, dá pra pegar Todos os ângulos dela Cara, isso é legal, tá? Isso é bem bacana Isso é bem bacana. No momento, galera, eu não consigo inspecionar Skins de outra conta, então eu não consigo Nem dar um gostinho aí pra vocês Inspecionando uma skin minha, mas dá pra inspecionar a skin do cara, então ó Gente, tá fantástico Mano, tá fantástico Vamos lá, vamos pro que interessa, vamos puxar um competitivo Aqui, ó, olha o mapa carregando aqui Calma aí rapaziada, momentos de tensão Que que é isso? O cara tá agachadinho Agachadinho, mano Eu vou escolher Eu vou escolher o CT primeiro Nossa Cara, e essa mira aqui da USP? Deixa eu ir na, nas configurações pra ativar o console do desenvolvedor. Posso falar uma coisa aqui, Ryan? Não. Aham. Uhum. Mano, vocês estão vendo que eles estão valorizando muito mais a questão dos agentes, né, cara? Agora tem uma animação aí só mostrando o corpo do dos agentes, tem a perna. Então, velho, essas skins de agente vão valorizar, eu acho, mano. A mecânica do jogo tá igual, tá? A mecânica do jogo não tá, não tá estranha. Tanto pra tirar. O som tá diferente. O jogo tá mais bonito, rapaziada. Tá. Eu vou, vou fazer. Que eu vou gravar aqui. Fechou Vai indo aí Mas ó O jogo tá muito Alex, bom O jogo tá lugar. muito mais bonito Muito mais bonito E a faquinha Mano A Black Laminate Que era uma skin Completamente sem graça Aqui ela já tá legal Aqui ela já tá com Um tchan a mais Então ó Vamos lá galera Deixa eu comprar a Alpsinha Ó Uma skin barata aqui O som do zoom Completamente diferente Toma Mano Nossa Você viu o trajeto da eu bala? Vi. Eu vi. Cara, eu não, eu, não, eu não sei o que falar. Sem caô. Eu não sei mesmo o que falar. Cachorro, é eu vou te falar uma coisa. Olha essa víbora do Pântano. Cara, uma skin que, na sincera, na antiga não era tão bonita, mas olha as escamas dela. Tá completamente diferente. Tá completamente, é completamente diferente. diferente. A bomba foi plantada. Eu juro, pelos vídeos que eu estava vendo. Ó, oh, o Sangão, tá nossa pelo vídeo que você tava vendo, eu tava sentindo que não tava tão limpa assim a tela, que tava algo muito longe do que a gente tava acostumado. Mas quando você joga aqui, quando você, enfim, entra no jogo, você percebe que não, a jogabilidade tá exatamente igual. Será que eu consigo dar uma facada nele? Ah, não vai dar. Perninhas. Oh, tem... coisa bonita. Perninhas. Não. Não o, o fio é só em terceira pessoa. Vamos testar Parece aqui algumas granadas, que rapaziada. Isso? Assim, o jogo tá clean tá muito mais bonito. Pode não parecer, mas tá muito melhor que o CS:GO, os gráficos são mais bonitos, a iluminação tá 500 vezes melhor. Não tá diferente, a jogabilidade, a jogabilidade é a mesma do CS:GO, não não tá atrapalhando. Vamos testar os smokes, eles falaram bastante sobre isso, ó. Smokeizada braba. um tiro no meio que isso, não, você viu? <risos> parece Nossa, velho. Parece um coelho, não. cara. Vamos jogar a H aí para testar. Olha, oh, dá uma... Que Nossa. isso? Type completo. Isso vai mudar o mapa. Isso vai mudar o meta demais, mano. Não, os caras vão tacar a granada, combinar, abrir... Isso vai então, mudar muito o meta, mano. Ela, ela tirou a smoke e voltou depois. Muito massa isso. Cara, a gameplay tá mais gostosa. O jogo tá mais liso. O jogo aparenta tá mais leve. O Será que faz que sentido, tá, rapaziada? Vai que vão ter alguns Calma aí, deixa eu um pegar na placa aí. <risos> Cara, que divertido, mano. Que divertido. Deixa eu dar uma olhada aqui no, nos itens que esse inscrito tem. Que vale a pena talvez a gente dar uma olhada. Ó, ele tem M4 ele tem essa K. Fechou. Próximo eu vou comprar o M4. Flash, vamos ver como é que a gente fica sério. Normal. Sem novidade. Vamos lá, o meu medo é que o jogo estivesse muito poluído Que tivesse algo muito, muito distante do que a gente estava acostumado Nossa, olha essa iluminação, gente Pelo amor de Caramba. Deus, gente não, não tem como falar Não tem como falar que piorou Por vídeo dá medo Por vídeo, por stream olha Vendo a... os outros jogando Dá a impressão que tá, tá estranho olha Mas Olha essa não parte, tá. véio, a luz entrando, velho A luz entrando é. no bagulho Agora bala. virou escuro alto e claro baixo, é isso? É, <risos> Sim, <risos> tá bem por baixo, né? Não, a gameplay tá muito mais gostosa O jogo tá mais liso, tá tudo mais bonito Não tá poluído Embora eu acho que algumas coisas aqui eles vão deixar um pouco mais limpa Tipo, ali onde tá escrito rodada perdida, não precisa daquela faixa vermelha Eu acho que eles vão tirar com o tempo Gostei do menu ali em cima que mostra qual arma o teu amigo tem qual Sim, ele tomou, isso então é você bom vai... Isso, isso, vai evitar que compre 3 AWP no mesmo round Ó, a m 4 4 tem um novo detalhe. Um não, alguns novos detalhes na estrutura Tão vendo? Sim. Eu tô vendo ali na frente, tem tipo um bagulhinho. Mano, tá muito melhor pra jogar. Deus muito mais nisso. spray, dá um spray. Atira, era, é, atira do atira, atira, atira na depois. Ah, na smoke, boa. É. Eita, ó o fofinho. Ah, não tá tão ruim, não. Não atrapalha muito, não. Os tiros que tu deu, cachorro, deu tudo reto. Eu acho que não, MW, porque eu tava próximo demais da parede. É, é. Faz um sprayzinho aí sem, sem controlar. Tá, fechou. Normal. Mas os primeiros sete, 8 balas foram reto pra cima, ou seja, só puxar reto pra baixo. Cara, eu não uhum. sei, mano. Ó, oh, oh, molotov dói. que a gente não testou até agora. Acho que vale a pena nossa, testar. Verdade. Vamos jogar molotov aqui, ó. Toma. Cara, legal. Ela tá Muito menor legal. ou... Ah, não, tá mesmo que tá... Mesmo. Não, tá a mesmo que tamanho, tamanho. Vamos ver como... Ó, oh, nossa, você viu vi. você levando vi. dano? Ficou preto o chão, olha que legal. Não. E o chão ficou preto. É, Você levando falando, dano ficou uma animação, na né? Vou falar um bagulho pra vocês F, Valorant Você Percebeu que subiu alguma a animação de cinzas do chão? Eu percebi, eu percebi Caralho. Não, a iluminação do jogo tá, tá demais, rapaziada a iluminação do jogo tá demais Deixa eu ver se dá pra mudar o modo, model Porque talvez vocês estejam estranhando o view model Ó, oh, viu, Aí vai ficando mais CS eu Tô com o view model padrão Tô com a configuração padrão do jogo Eu vou mudar pra terra depois desse round Pra gente matar 47 Enfim Eu tô doidinho pra testar outros mapas, rapaziada Tenta dar uma bunada aí Boa, boa, boa, boa de verdade, primeiras impressões, assim, não tenho o que reclamar Não, não tô puxando o saco Não teria nem motivo pra eu ficar mentindo Mas não, não, não tem, cara Não, não, não tenho o que reclamar Tá, tá meu muito bom tá muito bom Ó, aqui eu estranhei Cara, sabe o que é? O jogo tá tão mais liso Tá desempenhando melhor Então dá a impressão que o scope tá mais rápido. sensível entendeu Ou mas talvez rápido. esteja mais rápido Talvez eles tenham dado um... É, ah, mas é a não? minha tá, tá normal já Essa parte é a mais bonita, tá? 5.0 Um mapa não tem, não tem como mudar de mapa. Ai, que doido. Ó, Essa pra quem entendeu, de... a Smoke, se eu atirar, eu furo, mas não ah. dá pra pegar muita informação, não. Não é tão simples vi, assim, entendeu? Uma coisa legal sobre a Smoke também, que, olha, que ela vai ficar no local onde tu joga. Então, se tu jogar dentro de um quadrado, ela não vai expandir pros lados do quadrado. Tu viu ah, isso? Eu vi, ela é responsiva, né? Isso. Ela fica no local onde Por tu esmolcou Entendi, entendi, entendi. Olha que legal tentar, pra mudar de aqui. Vai... Vocês estão vendo aqui? Nota 10, galera. Pra quem estava com medo do jogo ficar mais pesado, a impressão que eu estou tendo é que não. O jogo tá até respondendo melhor. Enfim, vamos comprar uma K-47. Uma K muito muito conhecida, né? Muito adorada pela comunidade, que é a Slate. Deixa só sair aqui a tela. Pronto. Mano. Cara, ela tá muito. Ela tá muito bonita, mano. Ela tá muito da hora. O som da K mudou não é o mesmo som, o som para recarregar é o mesmo, ó, isso é legal. Olha a molotov dentro, dog, que bonito que escolhido, uh -huh. balançando. Isso aqui é diferente, isso daqui é, é menor, bem diferente. É Nossa, bom ponto, vamos ver. Tá, legal, tá, quando você joga uma bang, o som tá diferente também. Ó, Glock catacumbas. Ah, rapaziada, assim, não, não tem muito o que falar. O jogo tá, o jogo tá fantástico. Tô ansioso, eu vou me juntar agora com o MW, Luquinhas e também com o Felipeiro Polex. Eles já não estão mais aqui na qual agora porque eles estão gravando o vídeo deles, enfim A gente vai dar um jeito aqui de jogar um competitivo e em algumas horas vou postar pra vocês Primeiro competitivo no Counter Strike 2 Esse daqui é só um vídeo de primeiras impressões Vou plantar a bomba, faltou plantar a bomba Queria ver também essa bombinha sendo plantada Eu vou mostrar depois pra vocês também o um novo sistema de treino Isso daí eles inovaram, nisso daí eles mandaram muito Antes deixa eu só efetuar o plant aqui Agora eu não tenho desculpa pra não saber fazer smoke né? O código do plant é se mantém o mesmo O código se mantém o mesmo? <risos> ó, tem um cara aqui é, é amigo É que é difícil falar Quando eu vi o pessoal jogando, eu estranho Falei, mano, sei lá, tá meio esquisito, não tá tão bonito não Tô achando muito diferente Mas quando você entra, não, você percebe que você tá no CSGO 500 vezes melhorado Sem caô, não, não, não, não tô exagerando, rapaziada Tá muito bom, mano oh, ó não mudou muito o meta, não, ó. Pra tirar na smoke é a mesma dificuldade, ó. Você pega um pouco mais de informação, mas nada demais. Nada demais. Pronto, ó. Voltei pro menu. Aqui mostra a patente e tudo mais. E aí, eu queria mostrar pra vocês o modo treino. Ó, treinamento e agora o próprio CS te dá algumas maneiras de treinar, você não precisa necessariamente baixar o mapa da oficina, eu queria mostrar esse treinamento de granadas Cara, ó, isso, tá isso. Muito louco. isso tá muito louco, quando temos os agentes, cada um com a sua skin, em lobby isso vai ficar Nossa, vai diferente, ter um mano. Louco, isso vai ficar bem diferente Bom, Ó, só pra vocês entenderem, tô com a smoke na mão Vou segurar o botão pra jogar, vou segurar o botão esquerdo do mouse Deu um ligue nisso Olha como que eu posso treinar granada com muito mais facilidade Porque aparece uma telinha ali na esquerda que mostra exatamente onde a granada que eu tô segurando vai cair Se eu pular também muda, ó Então ó, vou fazer aqui a smoke do meio a Smoke do meio todo mundo sabe Mira aqui, né? Olha isso Óbvio que dentro do jogo você não vai ter esse menu Isso aqui é pra treino E aí você, enfim, cobre lá os pixels e Quando eu jogo Caramba, eu não sabia dessa não Mano Outra que, coisa boa. Que, que, que tesão. Que tesão. Que tesão. vai mudar? O tick rate não existe mais, né? O tick rate não tá existe ali. mais. Não existe mais Não existe mais Ele 64 Deus nem 128 Então agora, essa parada é muito... de ticket 64 128 Jogar MM Jogar GC As pessoas terão que rever Um pouco disso né? Eu vou fazer um vídeo Apenas sobre isso Sendo bem específico Aguarde no canal Mas realmente Não existe mais Tick Rate No geral rapaziada É isso Minhas primeiras impressões Aqui na Source 2 Vou correr agora aqui Com os meninos Pra jogar uma primeira Partida competitiva Tô bem animado Tô bem ansioso Tá, tá, tá muito louco E essa parte aqui Cara Juro Tá surreal, mano Tá surreal Essa parte aqui me surpreendeu Mano, eu quero ver uma Anciente, velho. Nossa Ô, oh, tá mano um... Que triste que por enquanto só tem Dust Porque eu quero muito ver Anciente Quero muito ver Overpass Enfim, aguardem Se inscrevam no canal Meu site meu um de inscritos Falta pouco Obrigado pra quem chegou até aqui Deixa um like É importante pra mim E é isso, mano eu, eu vou ficando por aqui Até o um próximo vídeo no canal Cachorro Agora teremos muitos Muitos vídeos mesmo É isso, mano Até o próximo vídeo Fá No